3, 2, 1. Agora sim, vamos lá, pessoal, para a aula de construção da folha. Preste muita atenção para que você saia bem sucedido. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Hum. Bom, não esqueça de verificar sempre o alinhamento da sua folha. A qualidade do seu desenho vai depender disso. Então, verifique esse alinhamento sempre para que o seu traço esteja adequado. Então, como nós dissemos, para poder seguir a norma, você tem que ter na margem da borda, aqui na margem esquerda, 2,5 cm. Na margem direita, 7. E você vai fazer a marcação do ponto do lado de fora do desenho. Então, posiciona o seu escalímetro com a lapiseira 03 você vai contar 5, 6, 7. E vai fazer um ponto bem pequeno, só para que você possa visualizar esse ponto. A mesma coisa, você vai fazer do outro lado. Né, ó. Então, 7. E marca o seu ponto. 5, 6, 7. Esse ponto só você visualiza. Ok? Então fiz o. O 7 do lado de cá e do lado de cá. E agora eu vou marcar o 2,5. Posiciono o escalintro com a escala 100, 2,5. E vou marcar com a lapiseira 03. Da mesma forma, vou marcar aqui, ó. Porque eu posso fazer a linha horizontal, do lado de dentro sem pegar o, o quadro onde vai ser minha área de desenho 5, 6, 7 marquei o ponto e vou traçar lembrando que esse traço né, da cola viseira 03 ele deve ser leve né, é uma linha auxiliar então ele não tem necessidade de marcar o desenho e sim Criar uma referência para você em relação ao traço. Então a linha é bem leve. Observe que você nem consegue ver direito no, no vídeo. Depois, utilizando um esquadro, é. você vai posicionar a esquadra, né, estabilizar o seu equipamento junto da régua e vai fazer o traço. Para começar a definir esse quadro de desenho, então olha só, veja que aqui no canto, como é uma linha de construção, eu cruzei identificando o ponto, a mesma coisa vai acontecer do lado de cá, né? então vou inverter aqui o meu esquadro, ó. usando e lembrando sempre daquela técnica, posiciono a lapiseira no ponto e encosto o esquadro, Estabilizo e só depois eu traço bem leve. Ó, bem leve, de forma que fica bem claro. Depois eu vou reforçar com a 0,5. Agora eu vou medir o lado de cima, né, o, os 7 pontos. Ó, do lado de fora, 5, 6, 7. Pode utilizar aquele recurso do veio, né? Mais um pequeno ponto, tá lá, e vou traçar, posiciono, estabilizo e traço até o final, marcando a margem. O que, que vai acontecer? O equipamento você não vai ter o esquadro até o final né, da folha, principalmente quem trabalha com a prancheta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer parte da linha e depois, utilizando o esquadro, somente o esquadro, sobre a linha, você posiciona no último ponto que você parou, encosta o esquadro, certo? Porque você não tem uma linha dupla. Você tem que tomar cuidado para estabilizar perfeitamente o esquadro na base da linha. Ó, estabiliza, verifica se está no ponto que você quer, e bem leve, bem leve, você vai dar continuidade a essa linha. Se for necessário, verifique essa linha, esse traço, quantas vezes precisar, certo? Você tem um traço perfeito, ó, marcando aonde que está o ponto, tá? E lá, mesma coisa de cá, ó. Posiciona e encosta esse traço até o final para que não tenha linha dupla. Depois que você fez isso, vamos partir para a marcação da legenda. Então, escala 100, 185 a partir da borda, são 18 cm e meio. Posiciona no 18 cm e meio, mede e marca aonde que você tem que traçar o ponto 18 centímetros e meio. Esse carimbo que nós vamos fazer, ele vai ter 40, ou seja, 4 centímetros. Da mesma forma, marca 4 centímetros e depois os pontos referentes às linhas de 1 um em 1. Um, certo? Ele posiciona no esquadro, mais uma vez, lembrando que você está traçando com a 0,3, então você está construindo... Linhas auxiliares. Então, nas linhas auxiliares, você tem que ter a identificação do ponto, né? inicialmente, que não é um desenho de acabamento, então você traça essa linha. E depois, você vai cruzar a partir dos pontos que você indicou aqui no desenho. Bem leve, né? para que você possa enxergar essa linha... E quando você for reforçar, ela não seja um utensílio para a identificação do seu desenho. Ok? Então, ó, marquei as quatro linhas e a área da minha legenda. Certo? Agora nós temos que dividir ao meio, geometricamente. Então eu vou utilizar o esquadro de 45 para achar o meio. Posiciono. E por isso que eu tenho que identificar, ou seja, eu tenho que cruzar os pontos para saber aonde que vai sair a minha terceira linha. Então, posiciono a lapiseira no encontro, né, nesse, nesse ponto identificado, ponho a lapiseira, encosto o esquadro e só depois eu traço. Tá? A mesma coisa aqui, ó, posiciono no encontro do ponto, Encosto o esquadro, estabilizo o equipamento e traço. Com esse encontro, eu sei aonde é o ponto central né, da minha legenda. A mesma coisa. Posiciono no centro, no ponto das duas linhas, e vou traçar só sobre a legenda. Ó. Só onde eu preciso realmente da, da linha. Né. E vou também fazer com que essa diagonal né, se encontre com a outra, me indicando o próximo meio. Né? Ou seja, nós vimos que eu posso dividir o segmento em, várias, em partes iguais, utilizando o esquadro de 45 graus. Posiciono a lapiseira, encosto o um esquadro e vou traçar somente aonde eu preciso né, desse traço então minha legenda e a margem já está pronta e eu vou agora partir para a parte de reforço com a lapiseira é, 05 tá? então posiciono aqui ó, e vou reforçar primeiramente vou reforçar então, eu tenho que fazer esse movimento, né, para que a régua não passe sobre o grafite. Então, vou reforçar aqui a minha, as minhas linhas horizontais primeiro e depois as verticais. Esse é o aconselhado, certo? Verifico e traço parando sobre o ponto. Ó. Posiciono a lapiseira, encosto o equipamento... E traço reforçando a linha. Então, eu vou fazer todas as horizontais primeiro que eu estou desenhando. Essa é uma sequência lógica de desenho. Então, eu opto por fazer as linhas horizontais ou as verticais primeiro. E depois, para que possa ficar organizado. né Muito bem. Então, aqui, ó. A parte de reforçar o desenho. Reforcei essas linhas iniciais aqui. Para que você possa visualizar melhor a legenda. E começar a enxergar onde está o quadro. Ó. Certo? Começa a aparecer o desenho aqui de forma melhor. Eu vou continuar a terminar esse desenho aqui. Reforçando todas as linhas, enquanto você faz aí, certo? Para que o vídeo não fique muito longo. E aí a gente retorna já para a divisão da folha e iniciar o desenho. Posiciona, calma, respira fundo, entendeu? Pensa exatamente no ponto e aí você traz. Certo? Tá aí a primeira a legenda e a primeira linha do quadro. Reforçado, ok? Vamos para o próximo, faça esse procedimento. No próximo vídeo já vai estar tudo reforçado para a gente começar o exercício. Até mais!